Que ah, ah. Oi gente, tudo bem? Começando mais um vlog, estou aqui no metrô de São Paulo, em el de São Paulo. Vou encontrar uma minha hora aqui na Estação Libertad. Vou encontrar minha amiga aqui na Estação Libertad. Aí está a Esha. Ah, Quanto tempo, não vejo essa menina. Dói doi, doi, doi Doi, doi, doi mesmo? Peraí, peraí, peraí Ah, encontrei a Aninha agora, ela já foi, tô aqui com a Jennifer Dá então, um Jennifer, não sei, já sei Bora esperar o Rafael, a gente vai comer lá no restaurante, tailandês, faz dois anos que eu não como um Lugar maravilhoso aqui nessa estação, Liberdade, é que agora mudou de nome, né, parece. Como que chama agora? É Japão Liberdade, porque nome mais prega não tinha, mas entendi. E aí, vamos procurar o Rafael, vai a gente vai comer. Oi, gente, bom, já estamos aqui, vamos entrar num restaurante. Mudou de lugar, a gente foi no lugar antigo, achamos chama tá fechado. Não, estava aberto. Mas agora é um novo lugar. Ah, o Rafa tá aqui. É o Rafa não aparece. Ah, olha que legal. Gente, já estamos aqui eu queria saber por que não está tocando mosca tailandesa está tocando Lady Gaga. tocando pink, É a mesma coisa. É, é americano tocar tailandês Deveria. Cadê essa? Ok. Então um o que pedimos. Tem o que de entrada. Aí temos, vamos comer batai de frango também e frango grisoso. E vamos tomar um chazinho bem, bem gostoso. Tchau! Eu não sei se a gente gravou da outra vez, né, no outro lá, mas Amiga, tá… Não. a gente não vê muito gravando, mas acho que… Tá maior o lugar. lugar, tá bem bonito, é. Ó, gente, chegou as bebidas. O que, que você pediu, Rafael? Um chá preto. O chá preto o meu é suco de laranja, e da Jennifer é o quê? Chá com leite. Chá com leite. Vamos tomar, direto da Tailândia, no Brasil. Tudo bem. E chegou o fatal. Olha que delícia. Amo. Ai. Depois chegou a entrada, quero fazer antes, mas tá muito linda também. Ah, Para mostrar. e fez Para... perto De comer. Traição. Traição. Traição. Tempo, tem que Foi em São Paulo, recomendo. Melhor restaurante tailandês, São Paulo. Mesmo. Devia ter um na Argentina também. É Vamos melhor. abrir uma sucursal lá. Poderia, né? Você gostou? Eu Não vou mostrar ela que ela não gosta de carne. Né? Gostou? Mas ela vai falar se ela gostou ou não. Ela já tinha comido aqui comigo há dois anos atrás. Ih, agora a gente vai dar uma passeada por aí. Então. Bom, agora estamos saindo aqui do restaurante tailandês. Tudo muito muito gostoso. Agora vamos... Vamos passear. Passear, fazer algumas coisas. Porque faz quantos anos que eu não venho nesse país? Depois não vou vir nunca mais. Ai, gente, estamos aqui na Verqueiro. Me faz lembrar apenas passiones. Tudo que... Passou por esses corredores. Ali teve cenas icônicas. Lá também. Naquela escada lá embaixo, foi jogada. Momentos que nunca voltarão, mas que ficarão na memória para sempre. Vocês querem ver as obras ou vocês querem ir? E o que a gente vai fazer? Tá chovendo agora. Então, como eu estava falando. Ai. Nossa, meu Deus! Achei que eu nunca mais ia vir aqui, né? Mas é isso, estamos aqui no cenário, grande cenário. Primeiras duas temporadas e terceira também. Isso aconteceu aqui nesse espaço cultural. Muita cultura brasileira e estrangeira. Que se chama Centro Cultural São Paulo. Aqui fica na estação Vergueiro do metrô. Para quem não conhece, né? Quem não conhece? Tem muita gente que não conhece, que me segue aí do mundo. Se vocês que não são de aqui não conhecem, mas se miram, me apaixonam, vão a conhecer. Assim então. Dar uma volta, ver se a chuva para. Para poder ir até a Paulista. Oi, amada! Como estamos no dia seguinte já, tá, meninas? Estou aqui no metrô. E Ai. agora eu vou encontrar o Michel Tive que pegar todo o metrô Vou encontrar o Michel agora Ele vai pra casa dele, eu acho E... Não sei, vamos ver Vai ser... Aqui. aqui é... Ai, eu acho que é de vez vou entrar aqui que foi em uma balada Numa festa Ele não chegou ainda Vou esperar Aqui Ele já deve estar tá vindo Amada, estamos aqui tomando Um pequeno suco Com Michel O cara famosa no mundo inteiro né? Ah saudade que eu estava! Estamos aqui, vamos assistir o melhor grupo de K-pop que chama. Girl Generation Essa não, essa foi que é mais Mas. Foi. É isso, Jessica, uh, a girl Generation. <risos> Mas. É isso, e. Será que a gente já pula para amanhã? Vamos ver o que vai rolar nesse meio tempo aí. Acompanhe até o final, gente. Beijo.